Algumas maneiras de praticar o jejum intermitente. Jejum de dias alternados. Dia sim, dia não. Dia sim, outro não. Você faz o jejum. Protocolo 5 por 2. Onde você vai jejuar dois dias por semana, não consecutivos. Protocolos variados de jejum. Protocolo 16 por 8, onde você jejua por 16 horas e a sua janela de alimentação são 8 horas. Jejum de 18 horas, onde você jejua 18 horas e a sua janela de alimentação 6 horas. Jejum de 23 horas, onde você jejua por 23 horas e o período alimentar 1 hora. A dieta do guerreiro. Essa dieta bem conhecida por ter uma única refeição e essa única refeição geralmente noturna.